Vou dar o um gravando aqui. 15 minutos de treino. Vou explicar para vocês. Vou botar minha música. especial aqui. Como será o treino, pessoal? Serão três ciclos de treino. Três que a gente vai repetir. Primeiro ciclo. Eu vou ensinar, inclusive, os um exercício que eu coloquei no último, na, na, no último Rios Lab. Primeiro ciclo. 30 segundos de corrida lateral. Pode fazer, se tem alguma lesão, uma dor. Faz sem abaixar. Ou você pode fazer... Sem impacto, lembra que é um hit, seca a barriga. Então é o máximo de velocidade possível que você conseguir nesse treino. Depois dele, 30 segundos dele. Depois de 30 segundos, abdominal, infra-isometria. Perna, acho o máximo conseguir com que a lombar não saia do chão. Perna bem estendida, abdômen. umbigo para dentro e abdômen bem contraído. Contração isométrica, a gente chama isso. Trava o abdômen, lacra. Tá muito difícil, puxa a perna mais para cima e flexiona a perna. Tá fácil, estica a perna e desce o máximo que conseguir. Você vai sentir o teu corpo, o teu abdômen tremer. 30 segundos de intervalo. Nesse 30 segundos de intervalo, aproveitar para subir de uma maneira que você não fique tonto. Mas a pessoa sendo é nessa posição sobe, fica tonto. O que que você vai fazer para subir sem ficar tonto? Vira de lado, apoia a mão, apoia o pé no chão. Depois daqui você vai colocar esse joelho no chão. Coloca esse joelho no chão e levanta a cabeça. Levanta a cabeça, respira um pouco. Apoia bem essa mão aqui, levanta a outra perna. Levantou a perna, respira um pouco e aos poucos você vai levantando a cabeça. Essa é a maneira certa de subir para não ficar tonto. Vamos fazer três séries desse bloco aqui. Depois vamos pro bloco 2. Bloco 2 é polichinelo. Máximo de velocidade conseguir. Se você for avançado, você pode fazer no lugar desse polichinelo. O polichinelo sapo, tá bom? Se for avançado. Se não for avançado, o máximo de velocidade possível. Não pode impacto, pode chinelo sem impacto, beleza? 30 segundos para chinelo, o máximo de velocidade possível. Depois, no chão, 30 segundos estabilização lateral de um lado, abdômen bem contraído, deu? 30 segundos estabilização lateral para o outro lado, abdômen bem contraído. Zanon, eu não consigo fazer estabilização lateral porque tenho lesão algum meu, dos meus ombros. Eu não tenho força no meu abdômen, o que, que eu faço? Vai substituir por prancha tradicional. Aqui, ou aqui, ou em algum lugar mais alto. Beleza? Substitui. Zanon, eu fico tonto na hora de levantar. Você fica tonto na hora de levantar, então faz 30 segundos de prancha, quando apitar e eu falar do outro lado, você já para e já começa a levantar aos poucos. Beleza? Usa como intervalo. Você consegue levantar bem, tem força no abdômen? 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro. E já levanta fazendo polichinelo. Três séries desse. E depois, para último, três séries de Cotovelo no joelho. Esse cotovelo no joelho a gente deve fazer diferente. Agacha, joga o cotovelo no joelho. Isso daqui, ó. Máximo de velocidade e conseguir. É... Não consegue agachar, faz seu um agachamento. Compensa na velocidade. Combinado? E elevação de quadril Vai deitar 30 segundos e... Lá em cima, glúteo bem contraído elevação de quadril, segura bumbum Contraindo muito lá tá bom? Muita contração de glúteo Deu 30 segundos, descansa Mesmo passo a passo Levanta de volta, tranquilo Expirando Mais três ciclos desse e fechou o treino Dá um total de aproximadamente 15 minutos de treino Então prontos? Vão comigo Primeiro ciclo Corrida lateral, abdominal infra e descanso 15 segundos para começar. tá no máximo aqui na altura, tá? 10 segundos. 5 segundos. Máximo de velocidade. Isso daqui, ó. Eu vou fazer rápido para vocês verem. Quem está lá no, no treino sabe que eu faço mais lento. Que é justamente para vocês aprenderem como faz. E para vocês verem. Aqui eu vou fazer junto, ó. O máximo de velocidade, agacha, agacha, joga para o lado. Não consegue agachar? Corre para o lado, corre para o lado, corre para o lado, vai para o lado. Impacto, junta o pé. junto o pé. Se não faz tradicional. E vai. Vai. O infra já caiu. Deitou. O máximo que você conseguir descer, mantendo a lombar no chão. A contraído. Para dentro. Respira. Pode tirar o pescoço, mão no ar. Não consegue segurar, pode segurar o pescoço. Tem dificuldade, puxa a perna. Levanta a perna que facilita. Quer dificultar? Deixa lá. Segura. É pesado para mim. Tempo. Levanta. Respira. 30 segundos de intervalo. Se tiver fácil, aumenta a velocidade. Vem só, vem aqui junto, vem. Se a fácil, aumenta a velocidade. 15 segundos ainda. Levanta devagar. Agora vai começar. Primeiro é fácil, agora vai começar. Vem comigo, vem comigo. Desanima, não precisa não. Sem separar minha água. Sem separar a tua água aí. 4, 3, 2, 1. Foi! E vai. E vai. E vai. Continua. Continua. Lateral, Agora eles é vão fazer completo inteiro. Esse é o máximo de espaço que você precisa em casa para treinar. Olha lá. Vai. Respira. Respira e vai. Acelera. Perna queima. Perna queima. Isso mesmo. Isso é o treino do abdômen. A perna queimando. Exatamente isso. Dois. Já dentro. Abdominal infra. Segura. Segura. Segura. Estica a perna. Tenta respirar com o abdômen puxando para dentro. Você vai sentir muitas vezes que o cansaço não vai vir durante o exercício. Ele vai vir quando você termina aquele, aquela parte o cansaço vem. Estica a perna. Segura. Tempo. Só mais uma série dessa. Aqui você levanta devagar. Aproveita para respirar esses 30 segundos. Aproveita para respirar. Segundos. Respira. Se quiser, bora tomar água. Fecha o olho. É bom. Puxa pelo nariz. solta pela boca. Cinco segundos. E. Foi. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Isso. E vamos indo. Adaptado. Opa. Sem impacto, tá bom? Sem impacto. Três, dois, um. Abdômen. Perna já tá queimando. Bigo levemente pra dentro. Respira. Tá fácil? Baixa a perna. Tá difícil? Levanta a perna. Você controla a intensidade. Boa. Tempo. Presta atenção. Terminamos o um bloco. Vamos para próximo bloco. Qual que é o próximo bloco? Polichinelo. E estabilização lateral. Um lado e outro. Não consegue fazer estabilização lateral. Faz 30 de ventral. E aproveita os todos 30 para subir. Fechado? Estou comigo? Minha água ficou longe lá. Estou olhando minha água. você quiser, corre pegar tá a tua água, mas volta já. Não vai perder. Três segundos. Pode tirar Velocidade. Velocidade. Acelera o máximo. Máximo. Máximo. Aqui, ó. Fazer um tiroção, um Vai. Acelera. Acelera. Aterna no máximo. Cinco segundos. Estabilização lateral. Deitou. um lado. Fazer aqui. Pode fazer aqui. Ombro bem para trás. Não consegue fazer aqui? Flexiona a perna. Deixa o corpo bem reto. Corpo bem retinho. Vou tentar para trás. mais reto para vocês. Voltar tá tradicional. Contrário Vamos lá. Segura. Parece que o segundos não passa na prancha, né? Outro lado. Segura. Adaptado um. Aqui. Adaptar dois. Prancha tradicional. Qualquer dúvida, olha na biblioteca de exercício no programa. Daqui a gente vai levantar direto, hein? Quem tem dificuldade de levantar já vai levantando agora. É chinelo, vai! Máximo velocidade possível! Vai! Vai! Respeitando sempre o teu corpo, respeita sempre os teus lobos! Não consegue fazer aqui, ó? Faz a aqui, ó. Pega muito, galera. Isso aqui, ó. Pode tirar sempre. Zaruna, eu tenho dor lesão no ombro. Isso aqui ó, ah oco acelera aqui ó, mais rápido possível, com o braço sem o braço, o braço faz com o braço junto, três segundos, tempo, lateral, E. aproveita para respirar aqui, abdômen para dentro, contraído. Controla a tua respiração, respira. Controla a respiração, é importante. Vai junto. Dois lado. Pode ser aqui também. Importante o ombro vem para trás. Lá em cima Olha o chinelo Último desse É normal a velocidade cair É normal a intensidade baixar Continua acelerando Acelera, Acelera o teu máximo se conseguir Faz mais rápido que eu se conseguir aí Se não conseguir Se estiver muito cansado, diminui a velocidade Mas não para Diminui a velocidade, mas não para 10 segundos Vai. Lembra do adaptado Lembra do adaptado até a Lateral última. Bigo leva bem pra dentro. Abdômen bem contraído. Lado. Outra coisa que você pode fazer também é começa tradicional. Começou o tradicional certinho, não aguentou? Faz adaptado. Último bloco desse. Vamos pro próximo. Deu bom. Agora tem 30 segundos de intervalo 30 segundos de intervalo Sobe devagar Toma sua água A minha tá ali, já vou pegar ela Não um teve intervalo Como que vai ser agora? Cotovelo no joelho, agacha e costa o cotovelo Agacha e costa o cotovelo Não consegue fazer, faz sem agachar Depois deita, elevação do quadril Glúteo lombar bem, coxa bem contraídos 5 segundos a gente começar Esse vai pegar a perna. Se prepara Agacha uh, uh. Aí abre o possível. Mais abre possível. Sobe, esticando a perna e já jogando o joelho. Sobe, esticando a perna e jogando o joelho. Não consegue fazer? Faz só jogando o joelho. Mais rápido. Tocou, já subiu o outro. Pode fazer aqui, você não pode agachar. Se não, faz tradicional. Sempre com a coluna bem retinha, não hora é agachar. Ó. Coluna bem reta, Coluna bem reta, Coluna bem reta. Lá em cima, mais alto conseguir. Toca no glúteo. Ele tem que estar apertado. Aperta tudo lá, sem sacanagem. Aperta mesmo, pô. Aperta de verdade. Aqui é o momento de respirar. Mais alto. Depois daqui eu vou fugir para a minha água. Você tomando água aí? Não vai para a cozinha ver nada, não. É isso aí, ó. Não vai, não. 30 segundos. Levanta devagar. Como está aí? Tá aguentando? Bora? Cinco segundos. Três, dois, um. Foi! Upa. Upa. Opa, opa, lá em cima! É o último bloco, pessoal! Esse é o último bloco desses três exercícios! Mais duas! Ou melhor! Agacha joga lá em cima! Agacha joga lá em cima! Tá aí! Tem segundos! Não para! Aumenta a velocidade! Quando vem segundos, aumenta mais ainda! Aumenta mais ainda! Dá o teu melhor! Dá o teu melhor! Tempo! Deitou! contrai bem o glúteo respira mesmo jeito de trabalhar o abdômen a gente trabalha trabalhar agora a lombar galera estabilização, trabalha todo o corpo vai é ter uma estrutura saudável para que sua coluna fique cada vez melhor é isso que temos que fazer depois dos 40 lá para cima o tempo todo perna queima, você sei treino, é normal 30 segundos para levantar Pode fazer ajoelhando também. Ajoelha. Levanta a cabeça. E um passo cada vez. Última seriezinha para acabar o treino. Última seriezinha para acabar o treino. Oito segundos. Três, dois, um. Vai! Acelera. Acelera, acelera. Vamos, vamos, vamos. Isso, vai. Não para, acelera, acelera. Coloca esse cotovelo aqui. Vamos. 10 segundos, é o último desse, Tá acabando. Tá acabando o treino. Tempo. Cai no chão. Levanta o quadril. aí tá em cima. Lute bem contraído. Vai bem. Levando. Segurando, contraindo o mais alto possível. Aqui acabou o treino daí. Vamos, coletores. Vamos lá, agora puxa o joelho no peito. Respira que acabou. Relaxa. Relaxa. Uma perna só. Outra perna. Relaxa as pernas. Vamos levantar. Lembrando que isso daqui não é um alongamento. Isso daqui é só um relaxamento para aliviar a tensão da lombar para se fazer. Alongamento. tá lá no nosso guia de alongamentos. Para quem aluno lá no nosso portal, tá bom? Deixa eu falar aqui com vocês. Galera, 40 é você que tá aí. Peço uma coisa. Isso é tendo para eliminar a barriga depois dos 40 anos. Não adianta se matar e fazer abdominal, não adianta fazer caminhar. Você precisa de exercícios que acelerem o seu metabolismo, trabalhando grandes grupos musculares, o corpo todo, pois isso gera intensidade que gera uma resposta para quebrar a gordura, como eu ensinei para vocês ontem. Isso tem alta demanda energética que faz acelerar teu metabolismo e você consumir mais gordura durante até 48 horas depois que o seu metabolismo é acelerado. Então você quebra gordura com exercício altestado e consome mais gordura. E isso vem de todos os lugares e vem da barriga também. Então se você quer exercício para a sua barriga para os 40 anos, é isso, é esse tipo de combinação. E a combinação desses exercícios, a combinação desses, desse tipo de treino com outros, é isso que faz a diferença. Por isso que muita gente me pergunta, Não qual é o melhor exercício para o abdômen depois dos de 40 anos? Essa não é a pergunta mais inteligente. A pergunta mais inteligente é qual é a combinação de exercícios? Quais variáveis nós vamos regular? Quantas vezes por semana? Que tipos de treino? Quanto, quanto tempo de treino? Quanto tempo de descanso? Qual a intensidade? Qual a velocidade do movimento? É isso que faz a diferença na hora de se eliminar a barriga de forma rápida depois dos 40 anos. E se você tem 40 anos ou mais e quer essa sequência, junto com o plano de ação completo na prática, com alimentação, desafios, motivação, um grupo, estão abertas pré-inscrições o Desafio 40 Sem Barriga. É algo que, especial para mim, o Desafio 40 Sem Barriga é algo especial que eu trago, que é justamente eu não coloco Prática, que eu te ensino, nos 21 dias na prática, como emagrecer e eliminar a barriga, e principalmente, como trazer isso para o seu cotidiano e continuar emagrecendo eliminando a barriga a longo prazo para você se tornar o 40 sem barriga. Muita gente perdendo 5, 6, 7 quilos e 21 dias depois dos 40 anos. Você também pode só que pena que está fazendo. Então agora, hoje, é a diferença. Hoje é a diferença entre você chegar lá em dezembro, comemorando o quarentão bem, sem barriga, saudável, se sentindo bonito, ou chegar lá reclamando do seu corpo com vergonha e sair por causa dele. Então escolha a sua, se quiser, me chama no direct, entra no link do meu perfil e se inscreve. Fechado?